O Data Drive é uma solução digital que permite agilizar qualquer processo de manutenção ou reparação. A Luísa é a nossa protagonista nesta história. Ao conduzir o carro, surge um alerta no painel de instrumentos. Está na altura da manutenção. A Luísa questiona-se. Onde vou levar o carro? Será uma intervenção dispendiosa? Como faço para agendar? É então que se lembra da solução digital da Tips4U. De uma forma conveniente e rápida, a Luísa agenda a manutenção numa oficina da sua confiança, com total transparência de preço, no dia e hora da sua conveniência. O agendamento é confirmado pela oficina. O carro e o tipo de serviço a realizar estão identificados. De imediato é despolutado o respectivo pedido de peças. Como boa prática, a oficina recebe as peças antecipadamente. À hora do seu agendamento, a Luísa chega à oficina e verifica com agrado que o recepcionista já a aguarda. A intervenção inicia-se à hora agendada. Todas as operações da manutenção são realizadas de acordo com o plano de serviços. A Luísa vai acompanhando a intervenção no telemóvel podendo, inclusive, aprovar serviços adicionais ou responder a questões da oficina. A indicação do valor a pagar está de acordo com o orçamento. Ao efetuar o pagamento na aplicação, evita perder mais tempo quando for levantar o carro. Assim, quando a Luísa chega à oficina, toda a burocracia está tratada. O processo foi ágil e transparente. A Luísa... Reforçou a sua confiança e voltará a utilizar os serviços da oficina. Já em casa, a Luísa classifica o seu nível de satisfação quanto à sua experiência. A solução digital da Tips4U é, sem dúvida, uma excelente ferramenta. Com o Data Drive, o gestor reforça a eficiência da sua organização, melhorando o seu planeamento e aumentando o seu negócio. As vantagens são claras. O gestor consegue aumentar a produtividade dos seus colaboradores, melhorar a comunicação com o seu cliente, aumentar a taxa de fidelização, reduzir o tempo de imobilização da viatura e, por último, ter mais informação do seu próprio negócio através de dados comerciais e operacionais. Data Drive, a solução que revoluciona a experiência da reparação automóvel.